O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma importante lei brasileira que foi criada em 1990 para garantir e proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. O seu primeiro artigo é fundamental para entender o objetivo e a abrangência dessa lei. O artigo primeiro do ECA estabelece que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Essa frase sintetiza o propósito da lei, que é garantir que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos fundamentais respeitados e protegidos em todas as áreas de suas vidas. Ao falar em proteção integral, o ECA reconhece que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos e devem ser tratados como tal. Além disso, o artigo 1º do ECA também determina que essa proteção deve ser assegurada pela família, pela sociedade e pelo Estado, todos nós temos a responsabilidade de garantir que as crianças e os adolescentes sejam protegidos, seja por meio da educação, da cultura, do lazer, da saúde, da segurança, da convivência familiar e comunitária, entre outros aspectos. Conheça nosso curso com certificado ECA e prepare-se para ser uma profissional capacitado na proteção integral da criança e do adolescente. Aprenda sobre os direitos fundamentais e as políticas públicas voltadas para essa área tão importante. Não perca a chance de se destacar no mercado de trabalho e contribuir para um futuro